Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca E pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo aí o mais novo jogo de Battle Royale cara, O Island of Nine é, O jogo está disponível aí na Steam para quem quiser baixar É um jogo pago é, e o jogo ainda está em desenvolvimento cara, Mas o jogo está muito bonito, cara, muito bom de se jogar E, e já tem servidor brasileiro cara. Já tem servidor brasileiro, já tem servidor SA mas ainda tá difícil de encontrar partida, beleza? Então estou fazendo esse vídeo aí mais para vocês verem aí como é que tá o jogo, beleza? Vou jogar uma partida solo aqui para vocês acompanhar aí. É, joguei poucas vezes o jogo, tô aprendendo ainda, é, então vamos jogar uma partida solo aqui, beleza? Vou, vou começar aqui no, no servidor NA, no norte americano e vou botar aqui no solo aqui, beleza? Então vamos dar o play aqui. Então, mano, aqui é onde a gente aguarda que os 50 jogadores cara. nesse jogo só é 50 jogadores. Não é sem, é só 50. E aqui a gente é lançado. Mano. Não tem é, é, paraquedas, não tem nada, né? Esse jogo a gente é lançado. O mapa aqui é no que? Vou cair aqui numa casinhas aqui, vou cair nessa casinha aqui. to the Dome Dá uma luteada aqui. vou tem uma proteção aqui para as pernas. Uma mira. Mira 4x. Um laser. E a proteção dos braços. Outro laser. Uma e Uma 12. Vou trocar essa daqui pela dobra. Mano, o jogo tá meio futurista, mas não tá muito exagerado. Tá? Eu acho tô gostando muito do game. Mas esse não dá pra pegar mais. Aqui é a cura. Uma pistola. quando botar 4x aqui uma head dot já peguei já peguei Vou ficar com minha OMP mesmo. Vou colocar essa daqui pela 12. Ih, rapaz. Matei o cara. Caramba, quase que o cara me mata, nem vi. Vou lá nele lá. O vou me curar aqui. Uma luteada aqui, um colete, outra cura aqui. mas só falta um capacete aqui para mim sem capa Malhando naquela casa ali A munição deixa eu ver. munição colete uma bolinha aqui, não sei para que que serve, acho que é um, um escudo, sei lá. Estou safe, proteção aqui para as pernas, é um capacete, acho que ele. É. Aqui é uma sniper. Vou pegar essa sniper aqui. Botar tá Red Dot. One oh. pleasant field at ah, Aí tô de E um cara ali, na nossa é safe, mano. O oh, louco Vou sair daqui. Ah não, não deu, morri. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado, fiz o vídeo aí mais para vocês dar uma conferida aí no game. Então um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!